Oi, Jorginho! Aqui ó, mano, mandou pra você ó, cara. O é, que, que é isso tá, aqui, tá, velho? Tá meio pesado aí, deve ter uns 30 GB aí, ah, sabe? Para, velho, puta piadinha antiga, mano. É, ele tá com pressa, viu? Então você anda rápido com isso aí, beleza? Tá, fala pra ele então que depois do almoço eu... ele pode vir passar aqui pra pegar. Ah, então de boa então. Tá Falou, pesado sim. mesmo isso aqui. Alô, Jorge?